Olá pessoal, eu sou o Pai Marcos, mais conhecido como Baba Marcos E hoje eu estou aqui para a gente falar sobre assentamento de Exu Essa é uma pergunta muito comum e dúvida das pessoas né? Primeiramente, eu vou pedir a vocês que estão visitando aqui Clique aí no se inscrever, se inscreva no nosso canal para receber nossas atualizações E clique lá em cima no sininho também Bom, o que ocorre é o seguinte as pessoas hoje em dia com o advento do Google, é, muitas das vezes recorrem a ele porque é um exemplo Meu Exu chama fulano de tal, vai lá no Google buscar informações referentes ao mesmo nome E já sai copiando como se fosse uma receita de bolo E a coisa não funciona assim Primeiramente que o próprio Exu é quem dá a diretriz a uma base e depois ele dá a diretriz do restante Então requer, claro Conhecimento de quem vai executar o Sacerdote precisa ter põe para o conhecimento Para passar aquele axé para outra pessoa E não é a própria pessoa que vai com a mão dela fazer isto né? Diferente do que é usado na Umbanda, por exemplo Porque na Umbanda não se usa assentamento né? A Umbanda de raiz, ela usa no máximo a imagem da entidade Uma quartinha, um oberó, um alguidar para colocar lá o IPAD toda semana para o Exu, algum apetrecho alguma que ele peça, mas não tem assentamento. Mas as outras denominações que usam assentamento, obviamente, segue esse padrão. Tá? Nada de receita de bolo. Qualquer dúvida, meu telefone está aí embaixo. Tá? É só entrar em contato comigo, que eu puder ajudar. Estarei às ordens. Eu agradeço e até o nosso próximo vídeo. Ok? Abraço a todos. E axé.